E aí galera, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um IAVT, então bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver no mundo, neste momento. E hoje a gente vai falar de uma coisa do quê? que nos rodeia, que está à nossa volta, né? Que é o quê? Internet. Que internet. a gente usa, usando agora, você tá usando agora, tá usando agora. Tá vendo esse vídeo? Você está usando a internet agora. Todo mundo usa a internet, o tempo informar, inteiro. Exatamente. Na internet tem o quê? Muita coisa boa. Ok, você tá com dúvida, você vai fazer uma receita? Acha na internet. Você quer ver um vídeo engraçado? Acha no YouTube, canal IE, yeah, entendeu? Você quer rico, tire em acha lá na internet, no Facebook também. É espírito de depressão, entendeu? Então tem várias coisas que você consegue fazer de bom na internet. O Thiago hoje incorporou o Paulo Gustavo. Não fala isso, repartiu. não fala isso agora. <risos> incorporei, incorporei Paulo Gustavo, mas é só pra gravação aqui. Então tem necessidade de saber disso. Tá que mal, gente. Pois é. Então, nosso vídeo hoje é sobre o Paulo Gustavo. Não. Internet e, né? Seus benefícios Manos, e né? malefícios. Exatamente. Porque você tem que falar que tem a coisa da coisa ruim que também acontece na internet. Então tá, vou falar. Então, aí, então. tem esse monte de coisa legal que acontece na internet. É, mas, Thiago, tem muita coisa ruim também. Como assim, agora? é. Ó, eu recebo às vezes no Facebook, no grupo do WhatsApp, todos esses meses, sim, de vez em quando eu costumo receber. Vídeo de, de pessoas tentando suicídio, de pessoas desencarnadas, é, vídeos pornográficos, assim, de pessoas que se tornam vítimas, sabe, porque sai alguma coisa delas, essas coisas que a gente costuma ver, humor negro. N coisas, é coisas assim. É, são essas coisas que infelizmente também compõem a internet. Então, esse vídeo nosso de hoje vai chamar a atenção de vocês para essa questão que é a nossa responsabilidade virtual, nossa responsabilidade com os conteúdos que chegam no nosso celular, no nosso Facebook, na internet, o que a gente faz com isso e o que é que eu posso, sei lá, né, resolver da minha vida quando chega um negócio desse no meu celular. Mas aí, Thiago, Seria muito bom, se a gente abrisse a nossa página lá no Facebook, só visse coisa boa. Só que isso, infelizmente, ainda não é possível. Então, se você chega lá e vê um vídeo que não é nada bacana, o que você faz com aquilo? Pois é, como é que vai ser? Como é que você vai se sentir? Qual vai ser a sua próxima ação? Você vai assistir? Você vai divulgar? Você vai se sentir mal? Então, a gente precisa entender muito bem o que acontece com a gente nesse ponto, que é até questão de autoconhecimento. Além disso, esses compartilhamentos, essas coisas, podem afetar outra pessoa, no sentido de que pode até levar a um suicídio. Se for, por exemplo, certos casos, a gente já tem conhecimento de casos de pessoas que foram expostas a tal ponto de se suicidarem após essa exposição. Então qual é o nosso grau de responsabilidade nisso? Qual é o grau de responsabilidade é. espiritual que você está carregando? Porque a gente tem que lembrar que, vamos supor, claro, né gente? O Thiago vai lá e filma uma cena legal e divulga na internet. Ele tem compromisso? Total compromisso. Mas se eu chego, pego o vídeo dele que, que, e compartilho, eu também tenho compromisso com isso. Então, não fiquem vocês achando que porque vocês estão divulgando uma coisa, ah, não fui eu, não fui eu que gravei, mas você está divulgando. Imagine só se uma pessoa gravasse uma cena ruim e jogasse na internet e não tivesse nenhuma curtida, não tivesse nenhum compartilhamento. Isso não ia fazer mal a ninguém, entendeu? Não ia se propagar. As notícias ruins só se espalham dessa forma, essas coisas ruins e negativas, porque tem gente para poder divulgar isso. É, exatamente. E nesses compartilhamentos, além da responsabilidade moral, tem também a responsabilidade jurídica, que o Brasil já tem duas leis que regulamentam essa questão, que é a Lei Carolina Dickmann e a Lei do Marco Civil da Internet, que não é só porque você está compartilhando que não foi você que fez, que você não tem culpa. Então é, se é. você compartilha, se você auxilia nessa questão negativa, você também vai ser responsabilizado, não somente moralmente. Então, gente é, a gente, é claro que em nenhum momento a gente pode generalizar nada do que a gente fala aqui no, no nosso VT. Mas a maioria das pessoas, ou pelo menos algumas, acham que a internet é uma coisa muito distante da gente. Acham que é assim, um, uma outra dimensão. Porque às vezes um vídeo que você recebe no seu WhatsApp, que você repassa para outras pessoas, você não chegaria lá na ceia de Natal, tá lá aquela mesa, peru e tal, não sei o que, chegar, aqui vô, olha o vídeo assim que eu recebi da menina, olha, ela tá sendo vítima aqui, tá vendo, não sei o que, não sei o que, olha a pessoa suicidando, você não gostaria de seu avô, sua mãe, Entendeu? Então, por que você está fazendo isso? Por que você está divulgando isso? Você acha que está tão longe assim de você? Ah, internet? Esses vídeos mostram pessoas reais, da nossa vida real. A nossa responsabilidade com esse conteúdo é qual? A partir do momento que você começa a divulgar, espalhar essas coisas que envolvem pessoas que estão ali, que são pessoas reais, que têm vidas e que muitas vezes essas vidas são destruídas por conta desse tipo de conteúdo. Daí, Thiago, quando eu paro e pego para poder... Tentar entender essas coisas, eu não acho nenhuma explicação. E aí eu fico pensando: se eu tô num lugar onde eu vejo uma pessoa tentando suicídio, a primeira coisa que eu vou fazer é parar, fazer uma oração, porque a gente já sabe, já acho que já, inclusive já foi discutido em algum VT desses que tá no YouTube nosso que a gente gravou, sobre a força da nossa prece. Então eu acho que na hora, eu, ao invés de pegar o celular para poder filmar, cara, eu vou divulgar, não sei o que, achar maior legal, que tem muita gente que acha, eu pararia e faria a minha oração, tentaria fazer o possível para poder tentar me aproximar daquela pessoa e impedir que ela cometa um ato de suicídio, que a gente tá usando como exemplo, mas não é só o suicídio que a gente vê. A gente vê muita gente brigando na faculdade, na escola, as pessoas filmam ao invés de tentar impedir. e tem né, mil coisas. Então assim, ao invés da pessoa ajudar, ela fica filmando Além disso, tem toda a questão da influência espiritual que muitas vezes a gente sofre Então assim, tem o caso da pessoa que tá aqui, alvo daquele vídeo, que tá sofrendo uma questão espiritual também E a gente, tipo, peraí, o que está tá acontecendo? É, o que que vai me dizer se o certo a se fazer é filmar ou ir lá ajudar a pessoa? Como é que a gente sabe disso? Bom, o Livro dos Espíritos tem né, que é a questão 631, que esclarece um pouco esse ponto que diz que no nosso interior a gente sabe o que é certo e o que é errado então a gente vai saber que se a pessoa está precisando de ajuda o certo não é ficar de longe filmando para ver se o circo vai pegar mais fogo ou se a gente pode né, sair correndo a tempo, não o ideal é que a gente ajude, que a gente faça o bem porque quando a gente não faz o bem, a gente já está fazendo mal Inclusive, se você está ali naquele momento é, na hora que tá acontecendo, você tem alguma responsabilidade de estar ali. A gente já tá cansado de saber que nada acontece por acaso na nossa vida. Então se você tá ali naquele momento, é porque você tem algum compromisso. Então você não pode simplesmente ignorar tudo aquilo e começar a fazer uma filmagem. Entende? Você quer que eu leia a pergunta, Thiago, pra poder ficar mais claro pro pessoal? Claro. Vamos ler, né? No curso do livro dos Espíritos. Pergunta 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E a resposta é, sim, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, todos nós temos dentro de si as respostas para poder saber o que é bom e o que é ruim. Até as pessoas que gostam de divulgar isso, acho que no fundo elas devem sentir, pô, acho que isso não é muito certo. É, e se tiver alguma dúvida, se coloca naquela situação, pera, e se fosse eu? ali sendo filmado, se fosse eu ali é, a ponto de cometer um suicídio, se fosse eu brigando eu queria que as pessoas fizessem o que ao meu redor? Parassem, filmassem passivamente, vendo toda coisa que aconteceu, que intercedessem, ajudassem. Muitas vezes a gente pode resolver aquela situação só com uma palavra amiga, com bons sentimentos ou até mesmo é. com uma pressa. Eu acho que a ideia principal do nosso vídeo é essa. É impedir que as pessoas continuem divulgando coisas ruins na internet. Imagina se você entrasse lá na, na, sua, na sua página do Facebook e só visse coisas que fossem te acrescentar. Coisas que falassem não só de Deus, mas coisas morais, sabe? Coisas que mudassem o seu dia, mudassem o seu astral, só de estar lendo aquilo. Ia ser muito bacana. Exatamente. A internet serve para potencializar muitas coisas. Potencializa o conhecimento, o humor, tantas coisas muito legais. Porque a gente, às vezes, está abrindo mão disso para ficar compartilhando vídeos que não são tão construtivos assim. Pode ser. Então, galera, muitas vezes a gente já sabe que tem muito desse conteúdo presente no nosso celular, na nossa vida. Então, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos nos propor a compartilhar conteúdo legal, conteúdo bom, conteúdo do yeah. O conteúdo do Amigos da Luz, que é um canal espírita também, que está aqui no YouTube. Você pode ir, pode se divertir. E outros conteúdos mil que a gente pode encontrar no Ah, vamos no falar Facebook. também da página do Facebook, que é o Espiritismo da Depressão, né? <risos> Tem também aquele que divulga os vídeos de Divaldo. Exatamente. Tem várias páginas espíritas e não espíritas muito positivas na internet. É. Você pode encontrar conhecimento, você pode encontrar amor. Tudo isso de graça, presente aí, você não precisa ficar divulgando e compartilhando vídeos que são muito menos louváveis Então pessoal, a gente vai fazer um desafio pra vocês É nem um desafio, porque eu sei que se vocês estão assistindo o vídeo... Não? Sim, só tá fazendo minha cara de desafio Porque se vocês estão assistindo o vídeo é porque vocês gostam do nosso canal então, o nosso desafio é que vocês pegam nosso vídeo, divulga ele, compartilha ele, porque a gente acha, né? Que o nosso vídeo é um vídeo muito bacana que vai acrescentar muito. E não tem nada de ruim aqui, né? Então, meninos e meninas, compartilhem este vídeo que está na internet para que mais gente possa ter acesso a esse conhecimento maravilhoso. Pelo menos a gente acha que é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Aqui no YouTube, né? Né. <coughs> então, esse aqui tá liberado pra vocês divulgarem. Muito simples, pra cada vídeo ruim que você receber, você manda dois do Yeah, entendeu? É e aí pode pegar, pode baixar do YouTube e é, é. a gente libera, não tem é, é. problema nenhum, uhum. tá bom? <risos> Nos vemos no próximo IAVT, meninos e meninas! Yeah! yeah! Então vamos lá. Vai, go, let's go. Ou não, com Bada essa papara. chuva. Aí, está... Eu vou, boa tarde.